o primeiro compromisso de quem faz um vídeo é com quem está assistindo só que aí tem momentos em que você tem que comentar uma coisa de uma pessoa que você gosta muito como fui vive animal Muita amiga minha a gente se conhece a sei lá, parece que a gente se conhece desde sempre tem a fotinho dela aqui no final o livro está muito legalzinho dela é o primeiro livro que ela publica Ela tem 30 anos não sei se dá pra ver se dá pra ver é, é um livro bem jovem, mas sabe como é que é? Hoje em dia, a gente lê livro com qualquer idade. O livro tem o personagem naquela faixa de idade, mas isso não quer dizer que você tenha que ter, sei lá, 20 anos para ler o livro que o personagem tem 20 anos. Você pode ter mais, você pode ter menos. Se você tem menos, é bom que você seja uma pessoa um pouco mais madura, ou que o personagem seja um personagem maturo, para você acompanhar a leitura numa boa, você perceber todas as filigranas que a história tem e felizmente fui é muito legal não é o tipo de livro que eu prefiro ler eu gosto do livro Pauleira. só que isso eu acho que é maior uma das maiores qualidades desse livro dessa história Por que, que eu acho fui muito bom porque as questões todas principais da vida estão aqui e aí a gente tem que falar uma coisa sobre questões principais da vida porque a gente está sempre envolvido com as questões grandes da vida. Ainda mais nos períodos modernos, né? A, a, os livros, inclusive, muitos, né? as distopias todas são nesse sentido, de vamos salvar o mundo. E, cara, na real, é legal você salvar o mundo. Eu jogo World of Warcraft para salvar o mundo. Jogo o diabo para salvar o mundo. E leio alguns livros para salvar o mundo, para ficar na pele de quem está salvando o mundo. Mas a grande verdade é que na nossa vida, na sua vida, na minha vida, a gente provavelmente não vai salvar mundo nenhum. E essa paranoia de salvar mundo, de viver uma vida heróica, muitas vezes é uma fonte de frustração terrível. E a gente perde o contato com a, o prazer das pequenas coisas da vida, que são, na verdade, as grandes coisas da vida o amor, as decisões de, do rumo profissional que você vai tomar, se você vai mudar de país ou não, né? E todas essas coisas importantes estão aqui no FUI. E de uma forma que... Eu não falei que não vai ter spoiler, né? Não vai ter spoiler. Falei agora. <risos> Enfim. Enfim, não. FUI, então não tá nem começando a história, né? É... A história está aqui na resenha, né? Você a personagem principal vai fazer um intercâmbio no, nos Estados Unidos, e nesse processo ela vai entrar em um monte de encruzilhadas da vida dela, um monte de decisões. E aí, que é bem legal isso, isso, cara, Vivi, você mandou bem pra caramba nisso. E eu acho que foi o propósito, inclusive. Em vez de você optar por uma história que deixa as pessoas tensas o tempo todo, é uma história leve. E eu acho que a gente está precisando de histórias leves nesse momento. Do, da existência, pra ficar assim para o pessoal ver. E eu acho que a gente está precisando de histórias leves nesse momento que a gente vive. Não só histórias leves, mas precisamos de relaxar de vez em quando. Eu estava até pensando isso antes de começar a fazer o vídeo. Da mesma forma que a gente faz exercício para o corpo funcionar, há momentos em que a gente tem que dormir para o corpo relaxar, a gente tem que se distrair, fazer um alongamento para o corpo é, ter a flexibilidade para lidar com o dia a dia. Esse livro é um livro de alongamento, eu acho que é uma boa definição para o livro. Faixa etária? A faixa etária da personagem está ali na faixa dos 20 anos. Eu sempre falo que eu acho que o pessoal de 16 anos vai curtir muito, porque o pessoal de 16 anos está nesse período de fazer intercâmbio. Mas eu sempre acho também que quem tem 20 teve 16, quem tem 30 teve 16, quem tem 50 teve 16, e é sempre bom você ver como é ter 20 anos hoje, como é ter 16 anos hoje, você que tem.. Eu tenho 50. Né? É, você tem que se manter conectado ou conectada à realidade. E a realidade de amanhã é o pessoal que está com 16 anos que vai fazer, com participação cada vez menor da, das pessoas como você e eu que tem mais de 50. Né? Então, o que mais posso falar do livro? Ah, ele tem uma linguagem bem moderna. Alguém falou assim: não deixa nada a desejar para os autores estrangeiros. Como se os autores brasileiros fossem ruins. Não acho que os autores brasileiros são de sejam ruins. Tem muito autor brasileiro ruim, como tem muito autor gringo ruim. Só que os autores gringos ruins não chegam aqui. A gente lê os autores brasileiros ruins também, porque estão aqui do nosso lado. Né? Acho que Vivi, sim. É difícil me chamar a Vivi de Vivi, rapaz. A Viviane Malray, ela sim pode se colocar aí num patamar de literatura pop bem madura, madura no jeito de escrever, sabe? Você não vai achar que ele está lendo um livro escrito, assim, mal escrito, escrito meio por uma pessoa infantil, definitivamente não. A personagem principal, ela é cativante, ela tem muito da Viviane Maurei hoje, consegui te chamar de Viviane Maurei, Vivi. Tem muito da Viviane Maurei hoje, e eu acho que é um, uma boa personagem para você se mirar. Cara, você tem que ter positi positividade, né? você tem que ter uma postura positiva em relação à vida. Não se trata de otimismo, se trata de não ter pessimismo. que o pessimismo é você assumir que o pior vai acontecer. É você... não é para meditar, é você antecipar o pior. Você não antecipar o pior não é otimismo, é realismo. E eu acho que ela é bem realista, a personagem, mas ela é muito engraçada também. Enfim, é um livro que você vai ler, vai ser fácil de ler, é um livro que não é, não é fino, mas tem 359 páginas, mas você lê fácil, você lê é, suave, e ao mesmo tempo não é uma leitura suave que vai te alienar, porque aqui tem questões de relacionamento, se você pensar bem, tem até questões de relacionamento abusivo, questões de solidão, questões de depressão. Só que é tudo passar de uma forma tão suave que não é difícil, não é doloroso você entrar em contato com essas, essas coisas. Vale até o desafio, você que for ler o livro, comentar aqui onde você achou trechos, onde você achou assuntos sérios, porque você é muito capaz de passar por esse livro inteiro Tirar muita coisa boa para tua vida e quase que inconscientemente. Porque ele é leve. Acho bem leve. Isso não é um spoiler, né? Eu estou falando que ele é leve não estou falando que nada de terrível acontece. Pode ser que aconteça alguma coisa terrível de forma leve. Enfim, cara, recomendo muito o livro. É bem legal. Acho que é uma ótima leitura introdutória para uma pessoa que não está acostumada a ler. Se você quer dar de presente para alguém que não tem o hábito da leitura, é uma boa opção porque é fácil de ler e ao mesmo tempo é um livro interessante. É, é bom também para quem costuma ler, mas lê também para se divertir, não lê só para se deparar com situações difíceis ou com uma estrutura linguística rebuscada, porque é necessário também você alongar o cérebro de vez em quando. Para quem que eu não indico? Sei lá, cara, eu não indico... Pega o livro e lê, se você não gostar do começo, você não vai gostar do livro. Mas eu acho que ele é indicado para quase todo mundo, viu? Quem está afim de uma coisa leve, ele é muito legal. Enfim, se você curtiu o vídeo, se você quiser que eu faça mais vídeos sobre livro, dá o um likezinho, comenta, faz mais vídeos sobre livro, que eu faço. Se você está curtindo o canal, assina. Eu sempre me enrolo com essa coisa do final, né? Porque eu acho tão estranho você ficar pedindo, se a pessoa gostou, gostou, se a pessoa não gostou, não gostou. Se a pessoa já viu mais de um vídeo seu, ela vai assinar o canal ou não né mas vamos tentar de novo porque é a praxe né se você se você chegou aqui até ter... engraçado que a vivi também é capaz de escrever Por que eu chamo de vivi, é vivi né é. <risos> vivi a resenha mais difícil que eu fiz na minha vida porque eu não quero elogiar demais para não parecer que eu tô te só porque você é amiga quem me conhece sabe que eu sou assim eu falo o que eu acho das coisas não tem essa coisa de ser amigo não se o amigo for ruim eu falo pô, amigo você é ruim agora essa aqui é muito amiga a sorte é que ela é muito boa oh, Meu deus como é que você fala de um livro do livro como é que você fala do livro de uma pessoa que você é mega amigo um entretenimento melhor do que você gastar tempo vendo um jornal tendencioso pra caramba na televisão. Não vou colocar isso também, não vou puxar essa política pra cá.